São exercícios avançados, de calistenia, que é treinamento com o próprio peso do corpo. Vou mostrar aqui. Porque eu pedi para vocês fazerem esse exercício primeiro aqui, que era o quê? agachou e voltou, ok, para fortalecer e vocês aprenderem a técnica, vai colocar ambas as mãos aqui na frente do peito, vai projetar o peitoral à frente, projetando também seu quadril e sua lombar à frente, e vai descer lentamente, dessa forma, desceu o máximo que conseguiu, voltou, desceu o máximo que conseguiu, voltou, não é sentar, tá ok, aqui está escorregando, não é sentar, não é é fazer isso aqui não, é envergar o corpo, descer o máximo que conseguir voltou, vai sentir bastante a coxa, tá ok? isso, o máximo que você conseguir, só 10 3, 2 1, vamos lá, 1 2 não é a cabeça não 3 4 5 6 7 8 9 10 Descansa Isso aí É, Repuxa tudo É isso aí Vocês já estão fazendo treinamento avançado Vamos lá, descansa Vamos mais uma sequência Vamos lá 1 um, 2 isso, tranquilo. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Isso aí. Oito. Vai. Nove. Isso. Dez. Isso. Parou. É isso aí. É isso aí. É, é isso aí, perfeito, descansa, prestem atenção, não, não é não, é, preste atenção. As duas pernas e os braços estão acima, abriu os braços, desceu a perna, fechou os braços, subiu a perna, abriu os braços, desceu a perna, subiu, abriu, só esse movimento, tá ok? Sem peso, isso, isso aí, vamos lá, não, primeiro tudo lá em cima, em cima fechado, em cima fechado, isso, isso, isso aí, abriu, desceu, isso aí, fecha, subiu, perfeito, isso aí, peraí, zerou, zerou, vamos contar, 3, 2, 1, vai, 1, 2, 3, bora, 4, força, 5, força, vai, Seis, isso sete, vamos lá, oito, força, nove, dez, onze, estica só um abraço, uma perna, doze, treze, quatorze, quinze, vamos embora, força. 16, vambora, chorando, vamos vambora, 17, isso, 18, não deixa bater o pé não, 19, vambora, 20, 21, bora, 22, bora, 23, bora, 24, estica a perna, 25, 25. 26 27 Bora 28 29 30 Descansa, estica a perna. Todo mundo esticando a perna, isso estica, estica, estica a perna. Deita aí. Agora vocês vão precisar ter força no abdômen, porque eu vou demonstrar como é que é. Relaxa aí, tô deixando vocês relaxarem. Relaxa, isso. Agora todo mundo preste atenção aqui, vai ficar deitado, pode pegar os pesos, deixa eu pegar aqui o peso para fazer com peso, que aí vocês vão ver como é que funciona, quem não quiser fazer com peso não tem problema, do lado do corpo, dessa forma, vai levantar, estica, volta, desce, levantou, estica, volta, desce, levantou, estica, volta, desce, se não der para fazer com peso, tranquilo, ó. subiu, soco, voltou, subiu, soco, voltou, subiu, soco, ok? Não, isso não vai ser 30, não. Pode ficar tranquilo. Vamos lá? Vai ficar pesado, hein? Isso! Isso aí! Isso aí! Vamos lá? Preparar! 3. 2. 1! Subiu! 1! Isso. 2. Isso. 3. Perfeito! Vamos lá! 4! Isso! 5. Não ajuda com a mão. É força no abdômen. Vambora. 6. Isso. Força no abdômen. Vamos lá. 7. Isso. Muito bom. Bora. 8. Não ajuda com a mão. Mão parada. Mão parada. 9. Vambora. Vai. 10. Bora. 11. Bora. 12. Isso. Só 15. 13. Bora. 14, isso, e a última, 15, parou, descansa, isso aí, isso aí. Tá sentindo bem? Hoje é ser perna e abdômen, eu falei pra vocês que nós iríamos pegar. Ó, pra não perder o pique, pra não perder o pique, vamos lá, tranquilinho esse agora, vai fazer o seguinte, mãozinha do lado do corpo assim, vai jogar um pouquinho as costas para trás, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, tá ok? Quem não aguentar pode fazer assim também, ó, como você tá aí, só que é mais difícil, prefiro botar a aqui, subiu, desceu, subiu, desceu, isso aí, isso aí, vamos lá, vamos lá, três, dois, um, vai, um, dois, três, perfeito, quatro, isso, cinco, vamos lá, seis, bora minha amiga, sete, oito, bora, nove, isso, 10, bora, 11, 12, 13, descruza a perna, 14, 15, descansa. Isso aí, tá finalizando. Tá finalizando, tem mais um pouquinho. Hoje ia ser, depois só segunda-feira. É isso aí. Vamos embora. Mais 10, mais 10, mais 10. Vamos. Contagem regressiva. Desse, desse mesmo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, um parou, continua na posição, continua na posição, só vai descer as costas, vai fazer o um movimento seguinte, vai fazer a flexão das pernas dessa forma, juntando o joelho, estica lá embaixo, não encosta no chão, volta, estica lá embaixo, não, não toca no chão, volta, estica e volta, estica e volta, ok? Vamos lá, só 15, vamos embora, prepara, pode descer, pode descer a cabeça se quiser. Vamos lá, 3, levanta a perna, todo mundo levanta a perna e mantém. Isso, dobra, isso, dobra, dobra a perna, dobra a perna no alto. Isso, assim, vamos lá, 3, 2, 1, vamos embora. 1, 2, fecha o joelho, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, descansa, todo mundo levanta a perna e mantém a perna esticada para cima, vamos embora, vai, levanta e segura, segura, esticada, tira a mão, só segura, tira a mão e segura, isso, isso, segura, levanta a perna, vai, segura, isso, tira a mão, tira a mão, segura, segura, segura, isso, você tranquilo, fica com a perna, isso, segura, levanta, levanta e segura, vamos lá, segura, é abdômen, isso aí vocês estão trabalhando abdômen, vamos embora, segura, estica mais, mais em cima, isso aí, segura, estica mais a perna, perfeito, você consegue subir mais um pouquinho? Isso aí, perfeito, vamos embora, não desce não, não desce não, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, estica a perna, Bora. estica a perna, isso, eu sei, mas é isso mesmo. Continua, continua. Abdômen. Abdominal. Isso é abdominal. Vocês querem manter abdômen assim. Vambora. Estica. Isso. Segura. Não deixa descer, não. Vai doer é assim mesmo. Vambora, estica essa perna, mantenha a esticada. Vambora. Continua, não desce, não. Tinha que ficar dois minutos assim, eu estou segurando. Vamos lá. É isso aí. Vambora, levanta, levanta. Levanta, levanta, levanta, segura, segura. Isso vai. Não vai, vai, tá doendo, aproveita. Aproveita que tá doendo, está trabalhando tá doendo tá trabalhando vamos embora vai vai vai 3, 2, 1, descansa isso aí ainda não acabou não tem perdigueiro vamos terminar a aula mas vamos terminar direitinho não reclama não vamos lá esse agora é um exercício que vai trabalhar o equilíbrio de vocês e também vai trabalhar questões de quem sente dores na lombar. É um exercício que eu digo que é completo. Eu vou mostrar para os dois aqui, para quem é avançado e quem é iniciante. Primeiro iniciante vai ficar na posição de quatro apoios, vai fazer a extensão da perna esquerda e o braço. Só isso aqui. Alguém já viu esse exercício? Sabe? Legal. Aí nós vamos fazer um diferencial, tá ok? Qual é o diferencial? Ó, um, dois, três, ok? Quatro, é isso aí. Vamos lá. Eu só queria saber se vocês conheciam. Você só fica na posição. Tá ok? Tá ok? Pegaram? Pegaram? Tranquilo, fica tranquilo. Tá? Vamos lá prepara, vambora minha amiga, consegue fazer? Então vamos lá, vai lá, prepara, isso, embora isso, não, não, não, perna ao contrário, essa perna aqui com esse braço, vai, vamos lá, Vamos lá Ó, oh, isso aí, isso aí Agora puxa, vai faz Isso, ó, oh, ó, oh, olha aqui pra mim Presta atenção, você tá assim, não tá? Ó, oh, puxou, esticou Puxou, esticou Puxou, esticou, tá ok? Puxa, estica Contando, vamos lá 10, só 10, vamos lá Vocês vão contar, porque vocês vão fazer pros dois lados Vai Isso Isso isso. Isso. Equilíbrio, equilíbrio, minha amiga. Isso aí. Olha pra frente. Perfeito. Vambora. Mudou o lado. Vai. Isso. Isso aí. Tá errado. O lado. Tá errado o lado. É esse braço. Isso. Vai. Isso. Isso. Sobe mais. Sobe mais a perna. Isso. Isso aí. Isso. Foi? Foi. Foi rápido, mais uma sequência. Vambora, vai, rapidinho, rapidinho, está terminando. Vambora, um, isso, vamos terminando, já estamos terminando, vamos lá, vamos lá, vai, isso, vamos lá, bora, isso, dez para cada lado, isso. Finalizar, só que era esse daqui, ó. Pra finalizar e fechar com chave de ouro. <risos> Olha só, os braços fechados na lateral do corpo, as pernas também. Vai abrir os braços, abrir as pernas, abrir os braços, abrir as pernas. Só esse movimento, tá ok? Quem aguentar, faz em pé. Quem não aguentar, faz deitadinho, também dá certo, tá ok? Vamos lá. É isso aí, é isso aí. Vambora. Ah, meu camarada, treinamento lá em cima cuidado aí para ela não te chutar, chega para lá, vamos lá, esse é o último gente, vamos lá, isso, isso aí, isso aí, vamos lá, isso, isso aí, se conseguir tirar o tronco, isso aí, vamos embora, vai, Vai minha amiga? Abre e fecha. Isso aí. Só isso. Vambora. Isso, isso aí. Isso. Isso. No chão não. No chão não, em cima. Isso, vai. Fecha o braço. Isso. Isso, isso aí. Vambora. Isso. Do lado do corpo. Do lado do corpo. Do lado do corpo. Vambora. Parou, descansa. Vai fazer só mais 20 e acabou. É isso aí. Oh. Aí, vocês Vocês estão me deixando triste. Vamos lá? Tá boa? Ah, passa 40, vocês vão ver. 3, 2, um, vai! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, nove, dez. Vamos embora! 12 três. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, isso aí! Calma, só relaxar! Pera, pera! Calma! Calma! Calma! Calma! Olha, é só para relaxar a lombar. Isso aí. Olha só o que vocês vão fazer para dar uma relaxada na lombar. Vai deitar de bruxo, vai colocar as duas mãos próximo ao peito, deixar a perna e o quadril no chão, vai tirar e só vai fazer esse movimento aqui e segurar. Só isso. Relaxa, relaxa. Só isso. Vamos lá. Não precisa, todo mundo querendo me bater, pô. Vamos lá. Relaxa, deixa o quadril cair. Deixa o quadril cair. Isso, deixa o quadril cair, relaxa, deixa ele cair que vai doer, normal, vai, deixa o quadril cair, relaxa, relaxa, só mantém, não sai da posição, quando começar a doer que tá começando a fazer o, o efeito, deixa o quadril, relaxa o quadril, relaxa o quadril, deixa o quadril mesmo caído, relaxa, tá sentindo? Tá sentindo isso aí? Isso, do, quase no cóccix, tá sentindo? Legal, minha amiga, tá sentindo? Relaxa, sobe mais, sobe mais o peito, relaxa. Tá sentindo aí, meu amigo? Legal, e aí, minha amiga? Isso, e aí, tá sentindo? Relaxa bem, isso, estica o braço, tenta esticar mais o braço, isso. Relaxa o quadril, deixa, vai doer mesmo, é normal. Isso aí, tá sentindo? Aqui, bem, isso aí. 10, 9, Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Finalizou. Pronto? Finalizamos a nossa aula.